Leone Esparta falou: são 300, esse são 300, esse são 300, esse são 300, são 300, esse são 300, esse já 300, esse são 300, esse são 300, em são são tá em 300, 300, já tá Não, que a gente já tá em trezentos, Que a gente já tá em a gente já vai, né? <risos> <risos> em tá a gente já tá em trezentos, a gente em a gente já eufórica em o Leônidas de Esparta falando: Atenção, 300! A gente, Raul! Temos uma guerra pela frente! Raul! Eu, Tigas, Fala 300, fala 300! Fala 300! Fala 300! Para 300 que não é guerra, guerra geralmente é Não, que a gente já tá em 3D, que a gente já tá em 3D, que já tá em 3D, que já tá em 3 Big para trezentos quando é guerra, Big guerra de noite, guerra de noite, guerra de noite. É com trezentos, é trezentos com trezentos, é trezentos com trezentos, é trezentos com trezentos, é trezentos com trezentos, é trezentos com trezentos. É é é é. Que a gente já vai e já vai, né? E aí, o Tigas está na dúvida aqui porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí. E a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente. A gente nem treinando tá, eu queria saber aí, como é, é conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não. Falou, ok, então, se é 300, vocês. É... Que a gente já vai a gente já vai, né? É, <risos> ah, Leandro, aí o Tigas tá na dúvida aqui, porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí. O Leandro Esparta falando: atenção, 300! A gente temos uma guerra pela frente ah eu tigas fala 30! fala 30! fala 30! fala 30! fala 30! É com 300, é 300 com 300, é com é com é com é com 300. 56, não, é 300 com 300, é trezentos com 300, é 300 com trezentos. é trezentos com Não, já tá em que a gente já tá em 3 que a já tá em 3D, já tá em já tá em três tá em três